Olá, aqui é o Bill e hoje eu vou fazer uma coisa diferente, eu tô trazendo pra vocês os itens que eu ganhei como parceiro oficial Eu já sabia há um tempinho já que eu virei o parceiro oficial, só que dessa vez eu esperei pra poder mostrar de vez e tá aqui A primeira coisa que é os cards, é aqui ó, o eyegaches e o parceiro oficial E vou deixar o parceiro oficial aqui e eu ganhei uma arma também diferente que é a... <coughs> R5GL Dark Tide, que é essa aqui, ó, bonitinha, que é toda preta, é bem legal, eu vou mostrar pra vocês e vocês perceberam que tem uma coisa diferente. Eu estou aqui com o um Panda. E aí, Panda? E aí, meu, tudo bem? É, manda um salve aí pra galera aí. E aí, galera, tudo bem? Então vocês tudo viram que tá bem, diferente. Tá diferente aqui. São 6 horas da manhã, a gente tá gravando isso daqui, então se a gente estiver falando meio, meio escondidinho assim. É por causa do horário e espero que vocês gostem aqui, eu vou jogar um X1 com ele só pra mostrar a arma mesmo, pra gente brincar um pouquinho E você vai perder hein, pana Ah, tomara que não, né Quem será que vai ganhar então? Então vamos lá então E lembrando também que talvez eu vá começar a ganhar algumas skins para sortear no canal, então já vão se inscrevendo aí Pra não perder, então já volto Ó, vou mostrar a arma aqui antes de começar, espera aí, pana que é a Dark Tide, a minha Karambite. Quem não viu o último vídeo lá Demolition. da minha caixa aqui, ó. Pra ver como que eu ganhei ela. Essa aqui, eu vou deixar aqui o gráfico no máximo pra vocês verem como que ela fica. No máximo aqui, ó. Pode ver que ela não muda muito, ó. Ela é toda preta. E não tem nada diferente, ó. O recolho dela é um pouquinho. Ó, não tem muito segredo. Pra tirar, é muito fácil de atirar com ela. No hip fire, ó. É um pouquinho mais. Difícil, mas vamos pro que interessa. Vamos tirar um X1 aqui pra ver o dano dela. Aqui. Pode vir, para Vamos pro meio aqui, ó, no caminho da A, lá na ponte, para Beleza? Aham. Uh não -huh. vai ser lá, vamos ver como que vai ser. Tá aqui. Na parte de cima, pana, da ponte. Tô chegando, tô chegando. Será que ele tá vindo aqui? Olha, Olha o detalhe, ela é cheia de sangue, você viu que legal que ficou? Eu já morri. Ah. <risos> que arma que você tá usando, mano? Você tá usando? Ué, que, que lugar miserável, você fica só com o cucuruto. Vamos lá embaixo, então. Esse X1 aqui é só para eu me, me, me humilhar aqui, me humilhar. Só foi para mostrar a arma mesmo, ó. de novo, aqui mostrando pra vocês, que bonito lá, né? Eu estou outra aqui. arma lá, viu? que atira aqui na porra. Aí ele não esperou, né, mano? <risos> tá mostrando a arma. Tá com um. 4x1. Quem perder aqui vai dançar o Tchan. Na verdade, isso daqui é só para mostrar a arma mesmo e para mostrar essa dinâmica. Se vocês gostaram desse dual Ken aí, meu e dele, digita no comentário aí. E é isso aí. Ah, eu sou bem ruim também, Carlos. Objetivo almost complete. Se vocês gostarem desse negócio de fechadinho, só para entreter mais, digita no comentário aí. E se vocês quiserem aparecer no próximo vídeo, só se inscrever e acompanhar os vídeos. E quando eu chamar, você vai estar tá atento. <risos> <risos> Lembrando que eu faço lives Ih, travou o jogo? Ah, não, tá apertando errado Eu faço lives no Bill Joga 10 Então se inscreve lá, se inscreve não Segue lá, se quiser se inscrever também E é isso aí, eu não vou fazer o X1 até o final Porque é muitos rounds, já vou finalizar aqui mesmo Então esse daqui é o ponto de ouro Eita, você tá vindo Pega aqui Você já manda aqui ó. E vem aqui e fica esperando lá no fundo, ó, Lá no fundo até ele aparecer Com a cabeça na janela Espera ele vir, uma hora ele vai ir E fica esperando <risos> <Aê>! <risos> <risos> Mas é isso aí, galera A gente vai ficando por aqui, Pana pode se desligar o, o, o engraçado que eu tentei te flanquear Eu até olhei pra câmera, tipo Nossa, Xuxu não plana, não, como eu tentar flanquear ele <risos> Só que você tava me flanqueado já É, então Mas é isso aí, virou aqui, mas eu já vou finalizando Espero que vocês gostem, essas são as armas Eu sou o parceiro oficial agora do jogo Espero que vocês gostem disso, que eu vou me forçar muito Pra trazer coisas pra vocês Então, se eu conseguir as armas, as skins Só se inscrever aí, que vai rolar sorteio Vai rolar doação, vai rolar tudo pra vocês Então, aquele abraço Falou, valeu galera, dá um tchau aí, pano Valeu, galera. Se vocês curtirem esse moto, fala aí pra poder te fazer mais. <risos> Falou, panda. Toca Valeu. aí. Toca okay. aí, toca aqui. <risos> Falou.